organizado deixa eu ver olhe heeeeeee hei beijos, estive de bem vindo a mais um vídeo e hoje gente eu tô aqui com a live do clube aqui no Brasil especial 3 anos de canal e eu quero é...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 Oi, gente, sou eu. Olha, o servidor. Ai, gente, servidor. Ventilador. O mais cheio Ah, espera aí, gente. Vai bugar agora. Servidor ventilador. Vocês estão me escutando bem. Vocês estão... Vocês me... estão... Vocês estão me escutando bem. A imagem está boa.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 Salve pra você também sou aqui novo Arson. salve já mando salve estão acordados até agora gente não acredito Mick CPBR salve pra você também salve pro DK DK Plays salve também o que a gente vai fazer hoje? Eu tô afim de jogar Desafio em Índia. Eu Espero que a internet não caia, gente, porque a internet só não caindo. Começou agora. Começou agora, tá? Tá ótimo. Nick, CPDR, qual servidor do Tiles? Como servidor ventilador mais cheio? É um salve pra Ana Júlia Brandão. Hein?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 Qual o nome do site? é SP... Ih, gente, eu não consigo digitar. É SPB, spbrasil.pdrab. Algum moderador manda o site para ela. O mano, sai live de dia. Eu não posso ligar o PC à noite. Pois é. Não tem como eu de dia, porque é muita gente usando. Muita gente pode travar, entendeu? É muita gente usando. Calma, vamos, vamos aqui, hein, gente. Hoje eu tô afim de subir de nível no desafio ninja. Eu ainda não gostei, porque esse jogo não pode jogar com o um DRAD USB. Gente, me fala se assim, minha voz tá bugando. Ai, tá aí, gente. Eu tava... Fica louco gente. Eu vou ligado. Me fala se assim, minha voz tá bugada sem as mãos, sem as mãos, não existe o ventilador Ou oh, ventilador não Minha voz tá bugando O microfone Eu tô falando isso aqui é básico Pra acordar ninguém Né? Pra... Ah, eu cheguei em segundo eu caí Salve, João Bueno Não me chama de coan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 Bugou já Salve gelamento. Minha voz Ah Ai. Minha voz Tá boa Pô, Salve pro Bruno Game Rx tá bugando não Aí voltou o jogo A gente vai bugar mensal eu troco de microfone Eu troco o microfone aqui do computador Meu único jogo é da K KPLAYS KKK olha aí em CNA de... CNA de recentemente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 Bugou. Bom, vamos jogar o desafio Ninja Neve? Desafio Ninja Neve, não. Desafio normal. Aff. Só vem, só vem, gente. Só vem. Você mesmo. Ou. Oh de que plagues, eu já te adicionei ou você tá pedindo pra mim te adicionar não vai ver as cartas, hein vou começar com água o então, cara já tá ganhando ii, eu só tenho a neve derrick ó, oh, não vale ver as cartas Ó, oh. ah, mas o jogo ainda tá no ar. E quem tá na live ainda? Às vezes ele sai, ele não tem dois Ele vai pensar que eu vou colocar fogo. Ai, não, velho. Eu não acredito. Eu vou colocar fogo porque eu só tenho fogo.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 Ah sim, as minhas cartas super baixas Vou colocar fogo. Ah, fogo. Minhas cartas estão muito ruins. Vou colocar. Vou colocar água. Meu Deus, minhas cartas estão muito ruins. Estou na conta da minha irmã. Meu nome é Kauan. Salve o na lista de amigos. Calma, gato, não, não fique triste. Faz assim, assiste, entendeu? Acho que. Não sei, gato. Reveza, reveza, Assiste e depois entra. Não sei o que é do Revesa. Assiste e depois entra. Ih, gente, eu não tô jogando nada, perdi feio. Eu nem preciso de atenção no jogo.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 Olha o Nix, salve pro Nix, ele tá aqui, deixa eu ver, eu vou colocar, eu vou colocar água, eu vou perder. Toma na cara. Eu que eu vou colocar, deixa eu ver. Vou colocar, vou colocar neve né. Gente, eu já tava levando na cara, bom Bruno, desculpa. Eu vou colocar fogo. Ele pensou. Mandei pedido e resolvi surpreender. O som do jogo está atrapalhando. Ih, eu só tenho carta de fogo. Vitória impecável. Pô, gente, vocês estão me deixando ganhar, né? Não é possível. Não me deixe ganhar, gente. Vamos com o que o Bruno tiver agora. Vou... Ai, calma. Salve, toque. Se você estiver na live, se você não tiver, salve, toque. Se tiver estiver na live, você vai ouvir. Tá, vamos com um quem aqui. Espero que eu saia aqui.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 Salve por Vicente, Vicente... Assim, Vidente... Como é que você está Vicente? Ah, também. O Kaohan. É um negacinho de jogar na vida louca. Queria ter um encabelegradinho, né? Ah.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 não o Bem bem Depois eu vou... Ó, oh, vamos fazer isso que eu Igreja de cada um.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 Vai ter Sonic 2, o um filme dia 8 de abril de 2022. Eu quero assistir no Sonic assim, daqui da minha cidade. Sério? Já teve filme do Sonic? Gente, quanto tempo eu dormi? Teve filme do Sonic que eu não sabia? Eu ia aguentar. Teve filme do Sonic que eu não sabia. Quem indicar até o final da live, eu vou estar visitando os igruzes. Então, daqui a pouco eu vou estar visitando eles. Vamos fazer uma coisa organizada: primeiro o desafio e depois o de igru. Entendeu, gente? Pra, pra não confundir minha cabeça, entendeu? Aí eu vou colocar neve mesmo. Ele vai colocar fogo, eu sabia. Não perde né? o Queria ganhar não Ah, eu só tem fogo também. Vou colocar água. Ah sim, faixa branca contra a faixa branca Vai tentando live, para ver se está virou daqui a pouco Ah gente, que é isso gente? Oh, o Bruno está de Ou oh, também, hein? Essa coisa aqui, hein? Ele vai colocar fogo de novo ah meu Deus! Bruno fez coleção de cartas. O salve pro lobo da nevasca Raibon. Bora nós contra.. Vamos! Ele vai e vai o Nyx agora, hein? Aqui ó, aqui é o Nyx, né? Até live tá atrasada, é até atrasada mesmo. Que é isso, gente? Que tanto pedindo amiga é esse online? verdade, mas é assim mesmo. Não tem como. Como? Acho eu tava digitando. Olha, eu e o Mix agora. Ele é faixa verde. Eu acho que ele vai ganhar, entendeu?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 o lobo da Nevasca disse que minha live tá atrasada. Eu tô atrasada, não tem como adiantar. Mas tá bugando, gente? Se, se, se, se tiver atrasado, tudo bem. Mas se tiver bugando, aí é que eu não gosto. E vocês já viram isso? Quando alguém doa, aparece na tela. O nome que você tá vendo minha live.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 Prefiro mionhos originados Mas que liga Ah é? Ah é, Nick? eu vou colocar fogo, né? só pode ter vou Colocar água Ou o Luiz, o Luiz Miguel ainda tá aqui? Se quiser, manda um salve pra mim Ou eu tô eu que mando um salve pra ele, mas assim, ele... Né? Que a pergunta dele foi respondida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 É os dois, juntos. Oh, não! Ah, filho! Ah, não acredito que eu perguntei. Salve do problema do gato. Cheques. Jeg não. É cheques. Que, que tanto de humor é isso? Tá um absurdo essa... Tá um absurdo jogando com o Licks.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 O jogo não termina Salve pro Victor Pelegrino da Silva Salve, eu só o O jogo terminou? Como assim ele ganhou, gente? Ah, gente, pega um pepino aí eu Come, Oxi Oxi Oxi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 Espera aí, Vicente, quer ativar o X-Jun X-Jun Eu não sei falar Gente, bugou, eu não acredito GG, dano assim, saciedade, bug é o melhor Eu ainda não acreditava que iria ganhar Pois é, você na casa por causa do bug Nem eu acredito o Nick Bugano bugando o jogo ao vivo. O próximo é o If. Ah, ele já é a preta, ah, ah, eu vou colocar neve, um pouco neve, só pouco de fogo. assim.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 Gente, cada um que eu tava tá realizando meu sonho, qual?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 Vamos ter tempo para começar a o grupo do povo, né? Porque o povo quer que eu senti o grupo. Vamos fazer uma coisa dinâmica, eu vou avaliar fazer o grupo. Mas não pegar atenção, não vai ganhar nada porque eu não tenho nada para dar. E, deixa eu ver. o Vicente, se o Vicente aparecer, gente, me fala. Vicente tinha saído, né? porque o Vicente saiu Vamos Vicente Soundwire Free Version Que isso Gente Esse áudio é por causa disso aqui ó Sandy Audi Por isso aparece a voz dessa moleca que eu tô usando Talvez o incêndio não apareceu até agora. Gente, eu vou fazer assim, vou visitar os seus igurus agora, porque vocês estão muito animados. Ué, esse incêndio não apareceu depois dessa. Vamos mais um controle pra desempatar. E já, já começa empatando. Nossa. Não sei é o que o tal que tá perdendo, né? Arroba cadê tu? Eu tô no dojo, eu já vou pro centro pra gente visitar o Iguru da galera. <risos> Ele pulou pro lado, eu sabia, sabia. Aí ah, é, amigo você vai pensar que eu vou colocar tudo de novo ah ele vai ganhar gente ele vai ganhar <risos> eu não posso colocar a água Eu deixei <risos> Meu Deus, Cadê o Vicente? Vamos, Vicente Agora, agora ou nunca, Vicente? A gente, sai de cima Gente Aí Vicente, a partida ela é faixa amarela, gente. Eu já não gostei. Olha ele começa a já mudando as cartas. <risos> Boa, Vicente. Gostei, continua assim, Vicente. Isso mesmo. <risos> Aí agora ele vai pensar que eu vou mandar de água. Mas eu vou mandar de... de... de... <risos> Boa, Vicente Gente, o que vocês estão falando no chat? <risos> Gente, Vicente <risos> Gente, eu sei Eu não tenho nada a ele. Eu nunca que eu vou colocar de fogo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 O Vicente me ajudou a alcançar a semana dela, muito obrigado, Vicente. Brilhante, assim como o Terremoto Assustador, que é franelado do Dexter Nono de dor. Obrigado, Vicente. Te amo. Eu quero jogar com todos os inscritos, entendeu, gente? Açaí nem tem gosto de terra. Problema, faz a CMR. Sério? Minha voz tá muito baixa? Vou fazer uma CMR agora pra vocês. Saque de água verde em Matos, Salve pra você, Matos. Eu tô vendo o chat agora, gente. já tô perdendo. Era tudo em plano pra você conseguir achar, não uhum, sei, agora eu tô perdendo, né? Ah não, tô ganhando, como sempre, acho. Ai, gente, eu, eu odeio de ganhar, sabe? <risos> sabe, é muito certo ganhar, entendeu? Ah. eu deixei, gente, eu deixei. afim mano, é sério que você vai colocar só faixa sua carta verde. Coloca aí a neve agora. afim que isso? É faixa preta. Minhas cartas estão muito ruim. O que eu faço? Ah, socorro. Olha o quanto vai ser A mensagem de... Tem a mensagem de Vicente excluída, o que é que você Vicente? O que que você enviou? E agora, Derek? Ah, vim é da mesa. ele vai pensar que eu vou colocar da meta Gente, tem mais alguém pra jogar se não tiver? Vamos visitar o Groos. Se chegou mais alguém daqui a pouco eu volto, tá gente? Daqui a pouco eu vou entrar para jogar com vocês que faltar. Vamos todo mundo para o centro. Vai começar a maratona de visitar de Faça uma fila aqui, em mim Faz uma fila, a gente.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 É <risos> Foi o Nick porque ele pediu primeiro. Vamos ver, deixa eu. O oh, louco.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 já gostei. É um tipo assim: Uma fortaleza de banda. Tem a cozinha. Tem a sala pra descansar. Tem um palco aqui para arrebentar. Olha com esse fogo incrível, gente! Muito bom. Vamos no próximo. E grupo, quem pedir primeiro, eu tô indo. Próximo e grupo. Gente, já estou vindo por cento, tá? Pronto, hein? falar o meu, a gente vai. Tem que pedir primeiro. Próximo. Vamos lá do Carlos.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 Vou dar, eu tô, gostei, tá bem ambientado. Vou dar nove tá bonito. O gato, cadê você? Sabe, Chaz e o Hack vamos derrotar.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 Um salve para cair aqui, salve para você cair aqui. Vai que lá aqui. Vamos Gente, que tanto de emoji é esse, Derek? Gente, o gato e ali já tão doido. O oh, louco. 9.9. Eu acho que. É um museu. Não museu não, gente. Como é que é? É um os bastidores de teatro não sei valeu eu então, não sei o que é gente mas assim na minha profissão aí ah, eu falei que é um museu porque tá parecendo um museu mesmo com com esses bagulho embaixo aqui, entendeu, gente? Coisa de museu. Na Parece então, tá resumindo, é um abandonado. Não parece que tá abandonado. Vamos no próximo. É pra gente aprender a fazer as coisas rápido, entendeu? Então vou visitando Noutro Tóquio. Ah, que fofo! Ele fez um rosto, um mojo. Ah, eu sei o que é. Aquele emoji pensante, aqui não tem, né? Na categoria emoji, isso aqui recebe 10. Eu gostei, aquele emoji pensante assim. Ai, que distração, Meu nome é Lília Pistelli Celestino. O Konoshi, salve pra você Konoshi, já apareci no vídeo, sou o Carlos Legal, Pinguim Lucas Salve pra você Pinguim Lucas é, King Kong e o Kondizilla Eu não assisti o Kondizilla Eu só assistiu o, o King Kong ó oh, louco, oh, 246 likes, gente Eu nem lembro qual nó que eu dei Eu só tô dando...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 Esse aqui é um 9. Um 9 bem gostoso. Tá O Pinho de Lucas tá saindo, mas o Pinho de Lucas nem participou. É Pietro, salve para você, Pietro. Salve aqui para Aqui é a firma. O Pietro tá firma. Eu não entendi esse negócio de firma. Alguém me explica? Acho que eu falei que eu escolhi... O time condivila, o. o Pinguim louca saiu. Gente, eu não leu muito chat, né? sempre né gente se alguém me manda uma pergunta aí, vocês me mandam porque às vezes eu esqueço de ler, tá gente vocês já viram isso? Defetivo, a firma é um servidor onde todos se ajudam a conquistar selo eu lembro selo de zero selo de dez primeiros no dance club ah, então eu quero entrar pra essa firma pode me colocar na firma Outro... É, me coloca nessa firma, o oh, louco. Eu dou dez, dez, não tá bem dez. 10 mais é da bagunça aqui, não tem como colocar tudo arrumadinho mas tá arrumado viu? tá organizado não tem como colocar tudo ajeitado viu? às vezes ele fica muito água, né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 Aí o Carlos mandou, o Carlos mandou de novo, o Carlos, gente, o Carlos manda muito forte, que é isso, Carlos? Carlos de novo, Carlos... Eu buguei aqui, gente. vamos voltar para o centro e agora a gente que a gente tem o que, que a gente tenta fazer agora Eu nem sei não sei qual cartão falta mais algum grupo falta do gato né o gato tá... o gato nem tá ruim gente procurar o do gato do pingu Vamos ver se tá aqui o gulo do pinguim. Não tem um cara de comida.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 É ah, tem muita coisa, porque não dá pra comprar muita coisa, hein? as coisas são tudo novas, muita, muita coisa Pro N.R. Paul Tem TV no catálogo do grupinho? Acho que tem Se não tiver Tem um segredo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 Tipo, já visitou o igreja de todo mundo Vamos divulgar, né gente? Não se esqueça de divulgar Pra... pra ajudar noite vou ver se dá pra comprar algumas cartas Nossa, faz fazer uma hora de live Eu quero meu progresso, minhas cartas. carta... quero comprar as cartas. Não tem cartas. Eu quero comprar. Olha, a gente tem que estar Ih, quem foi, quem foi, quem foi? Ih. Tô entrando no grupo agora Se quiser ver no meu grupo, qual serve você tá? Eu tô usando o ventilador Bugou. vou Google, gente. É, dá pra fazer um. Eu vou fazer um live de dia. Cadê? O Google, o Ai, meu Deus. Eu tenho uma conta da Jabriaca que a gente pode conquistar o selo nessa conta. Mas eu vou deixar pôr na próxima live, tá gente? Porque senão a gente vai fazer tudo nessa live e na próxima live a gente não vai ter nada pra fazer. Ô gato, você tá. Mas você não tá online, gato, eu vou no teu grupo, calma. Ou é o noivro do gato chefe, gente. A não sei como eu vou procurar os vídeos. o gato não tá online, hein, gente. O que eu vou fazer assim? Eu vou continuar jogando o Desafio Ninja. Porque eu preciso subir de nível. eu fome. As... não vou conseguir É muito visível jeito nesse carrinho é do né? Ele vai ganhar, gente, eu não prestei muita atenção. que eu vou ganhar agora. Ele tem chance de ganhar, ele vai pensar que eu vou colocar neve. Eu ter colocado neve. Ah, eu vou colocar neve mesmo. É, ele pensou que ia colocar neve e colocou. Eu tive continuidade oportunidade de ganhar, mas eu não ganhei. o gato aqui gente, o novo do gato, o Mr Paulo entrou também, ah tá bugado ainda existe esse bug, eu tentei fazer esse bug mas eu não consegui.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 CPBR, ok? Ok, Lígia Vou esperar você No CPBR amanhã Então, Lígia Eu quero decidir Indo O Luigi Eviu jogando CPBR a essa hora Sim, Luigi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 O do mal, ó. Bagulho louco. <risos> Subido, velho, como é que tá, Vitor? Foda, gente Salve pro Diego Diego Flor Ele vai me mandar um olá Olá Manita Manita saiu na cara dura Estruíte é melhor que o youtuber! Nossa! Meu Deus do céu. Não. Eu, não sei se... eu nem sei quantos celos eu tenho. Vamos ver meu celular. Qual foi o assunto que eu ganhei no desafio ninja de hoje? Foi com começa essa jornada, conquista a faixa branca, ganhou uma partida com três elementos diferentes, ganhou uma partida com três cartas do mesmo elemento, vença uma partida sem deixar só e ganhar nenhuma carta. Eu tenho 57. Eu tenho 57 Ó louco! Ó louco, cara, tem. o cara faz. faz venda de, de, de selo, não tem como competir. Eu, acho que eu que eu vou, que eu vou encerrar a live por aqui, né? Eu não sei como é que tá a live que eu não tô assistindo no YouTube eu não sei se tá bom ou tá ruim eu acho que essa foi a live, né, gente? Eu acho que tá na hora de vocês virem dormir também Tem sete pessoas assistindo, Metapésico. Começar com água. E a firma, que eu sinto da firma. O que tá acontecendo, aí? Você vê o chat? Eu leio, às vezes eu leio. Como a Lisa tá conversando com o grato, eu não leio, entendeu? Porque os dois estão conversando entre si. Né? Mas um salve pro Thiago que perguntou isso. Um salve pro Diego. Responsável sabe o que o Pantufa Games entrou agora no Live? Oh, louco, o louco cara tá com começando... a Ah não, ah não, como ele soube. De outro lugar, olá manito, olá dia, Sou Diogo do Dia de Equador, Olá manito, como está? Seja bem-vindo a meu canal, é, Me gosta muito de los muchachos. É, me gosta muito de, de bailar, bailar música de espaço. Todo espaço eu quero respirar com boca de espaço. Me gosta muito de, de espanhol, de espanhol me de gostar, me gostar, me gostar. O joelho ctbê se O cara senta aqui e fica me olhando, gente que medo Com a gente bora jogar O que que ele disse? Pantufa dele, clap clap Eu queria, eu queria uma pantufa É isso meu filho, limpa a tua agulha No ano seguido, manito, do lol não é você seguidor, pode tirar um novo seguidor. Desculpa por isso. Hmm. Abraão necessita de algumas classes de espanhol. Eu tenho um bom espanhol. Manito, tu e tu está abrando que meu espanhol é malo. Tu és um pendejo. Não pode hablar que meu espanhol é malo. Não pode ter, eu queria pantufa de verdade, entendeu? Eu acho bem bonitas as pantufas, mas é difícil de andar com pantufa, né? A gente eu é perdi porque eu tô prestando atenção no chat Eu nem sei é que eu joguei, gente, que jogo ruim que eu fiz agora. Só você achou que vai ter a operação Apagão no seu PBR? E sim, vai ter, né, gente? Tem que ter todas as festas, porque né? É a para ver. Eu tenho muita gente, ó, agora já sai bastante gente, hein? Pouco estão Ah, Ah, nossa, bolinha de papelinha. Bola, bola de novo, Escrito nele desde quando você fazia vídeo, ah, tá. eu buguei na hora que ele disse. Oh. comigo vou de vou, vou de caminha então dios o cara falou isso isso você -version. Gente, eu a fim de buscar o Puff dourado e o Puff... E o puff muito bora fazer isso? Vocês que não tem bora fazer comigo? Vamos explorar a ilha em busca do puff dourado. Eu ainda não tenho. Pra buscar o puff dourado. Escutando um o trabalho espanhol e poucos cérebros. O que está acontecendo nessa cidade? A lei do gato arrasa. <risos> Mas não sei agora, né? Eu vou parar de jogar Poucos cérebros que era terminar minhas aulas com celos Que é água O cérebro deve agrar Bebe água uma coisa muito necessária pelo convite que a funciona bem. O cara está começando a mexer. tá Eu vou tocar no nariz.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 Pronto, funcionou. E você desce essa alavanca pra baixo. E vai ter que... Aí você clica, você clica, né? Você não desce, você clica. E o seu corpo vai comer, vai comer um conflito. E ele vai começar a caçar as pepitas de ouro. E o que você deve fazer é andar pela ilha inteira. Explorar.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 Não Aqui a gente já aproveita para explorar, né? Vamos agora andar pela linha inteira O que esse povo tá fazendo aqui Às vezes eu fico com medo, entendeu? E tipo, se você sair Você vai ter que começar tudo de novo Você vai ter que dar um posto de novo, entendeu? Eu não sei Abra brasileiro Aí nem queira aprender, viu? E o brasileiro... É todo confuso o português. Gente, tá seguindo, o Tesário, salvo para você. O pote tá parado até agora aqui. Já tô com cinco, gente. Eu vou conseguir. Vamos mudando de sala. E a gente já aproveita pra ver a faixa do O né? que tá bem bonito. Não me dá a língua não. É bem fácil o pofin dourado. Será que eu preciso fazer um tutorial disso? Fazer um chute. Já que é um vídeo curto, entendeu? Não precisa de um vídeo de 10 minutos, meu amor. Igual eu fiz. Comparto teletrospectadores telespectadores. eu gosto tanto. Vamos mudando de sala, gente. Vamos mudando de sala. Uma hora vai chegar. Ah, não é perpita! Será que vai atualizar esse pin? Vamos, meu filho! Vamos! Vamos ter essa mais! Ah, moedas de novo! Tô bocando, gente. Que legal, gente. Meu Deus. Gente, você não sabe o que tá acontecendo, eu tô tentando. Já vai escolhendo o nome do puff. E uh, o, o nome de Gato Jack já está sendo usado no outro puff. Acho que eu vou colocar de livre. Acho que o Lisa também já está sendo usado, né? Oh, eu ganhei um cabelo. Não está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 Três pepitas, gente. E já escolhe o nome do Puffe Dourado. Pega você seu onde quiser para procurar pepita de ouro. Coloque as pepitas de ouro para mim e para ativar a botadeira.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 Tem sangue no meu pé Alguma coisa tava sangrando Perdão, perdão Um saludos para Diego Um saludos, saludos. se chama de saludos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 Goste, mano, o que eu estou fazendo aqui às 2 horas da manhã? Valeu pela live parabéns. Eu vou ter que ir dormir. Nossa, vai dormir tão cedo hoje, gato. ontem se em 3 horas? Vou ligar agora. Eu também tô encerrando a live já. Então, Luna, não sei o que você tá fazendo. A mãe Noel é tem pena de... que isso, que gato? Salve pra Nuna goste se ela estiver ainda. O do cara, palme <risos> gostosão, o que está acontecendo, gente? Tá no SB fui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 Até agora eu não testei. Como é que tem muito íngreme? Eu esqueci de saber que tem íngreme. porque eu não assisti. Chaves.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 Então gente, eu vou estranhar por aqui. Heee, uhum. hei, Deus tá se vindo, de bem-vindo a mais um vídeo. Obrigado a todos, é, obrigado ao nome, obrigado ao Gato, a Aene, aqui, obrigado a todo mundo, entendeu? 3 anos no canal e até hoje eu não devia vestir. O Nony também tá fazendo 3 anos do canal. É isso, gente. O meu grupo, porque né, a gente começou no meu e eu vou encerrar no meu grupo. Sabia, gente, que é o um quintal? então. Então.. Entrou mais gente aqui, ó.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 Continua acompanhando o céu, gente, extraordinário TMJ oh, Longa, salve pro Longa Longa CA, oi Só tem dois espectadores, gente Salve com logo, agora aumentou para 5, gente. Vou ter que encerrar com 5. O Waller Tochen encerrou aqui, ó. Vou só até no igru dele. Vou encerrar no igru dele. Olha aqui, igru bonito, gente. Gru de playa. Tem a cozinha. Gente, que gru bonito. Eu vou copiar. Tem seis ondas Agora já, já era, gente, Agora é o final da live É o fim, o fim Acabou tudo Até a próxima!